o clima de recesso continuar no mercado brasileiro, hoje tiveram duas notícias boas no noticiário nacional. A primeira foi com o governo anunciando que vai tomar medidas para estimular a economia através da liberação de recursos do FGTS e do PIS-PASEP, que poderão injetar no mercado mais de 60 bilhões de reais. Aliás, é bom ficar atento nos próximos dias sobre o detalhamento que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve dar sobre esse assunto. Já a segunda notícia boa do dia foi a especulação sobre uma cada vez mais provável privatização da Eletrobras, que se de fato acontecer, poderá gerar uma receita de até 450 bilhões de reais para os cofres do governo. E a bolsa hoje só não deu uma animada porque as notícias lá fora não foram tão boas assim. Nos Estados Unidos, tanto o índice Dow Jones quanto o SP500 fecharam em queda, com os investidores reagindo à temporada de resultados das empresas e as tensões sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e China que voltaram a preocupar. Por aqui o índice Bovespa fechou mais um dia de lado, uma pequena alta de 0,08% aos 103.855 pontos. Já o dólar, depois de dois dias de leve alta, caiu um pouquinho, fechando o dia negativo em apenas 0,16%. E nessa quinta-feira de manhã, é bom ficar de olho na divulgação pela FGV do IGPM, que é o índice de inflação utilizado atualmente para ajustar os aumentos de energia elétrica e dos contratos de aluguel. Outro número importante que deve sair amanhã, mais precisamente às 9 e 30 da manhã, e que geralmente movimenta bastante os mercados, são os pedidos iniciais de seguro desemprego nos Estados Unidos, onde a expectativa atual do mercado é de que esse número fique em torno de 216 mil pedidos.